Olá amigo apostador, espero que você esteja bem. Neste vídeo eu vou te apresentar a única forma para que você consiga se tornar um apostador profissional que realmente venha ter sucesso em todas as suas apostas. Se você está cansado de perder dinheiro fazendo jogos aleatórios na lotofácil e gastando dinheiro com planilhas ou sistemas enganosos que são vendidos descaradamente na internet te prometendo ganhos absurdos eu quero te dizer que você está no lugar certo. O que eu tenho a dizer sobre essas planilhas e esses sistemas básicos que não passam de uma planilha eletrônica que não surte efeito algum na sua vida e após o primeiro jogo você se dá conta que foi enganado e que perdeu seu dinheiro? Eu tenho o prazer de te apresentar aqui e agora uma verdadeira plataforma e te afirmo veementemente que ele te dará os resultados que você almeja. Se trata de um sistema que possui inteligência artificial e sobretudo possui diversas funcionalidades e modalidades de jogo. Tanto para apostadores arrojados e possuem um alto poder aquisitivo e querem aumentar mais ainda o seu capital como também para aquelas pessoas que nunca jogaram na lota fácil ou até mesmo não têm poder aquisitivo para efetuar jogos com um número gigantesco de bilhetes. Você já imaginou uma aplicação web que abre tanto no computador como também no smartphone te proporcionar acertar 14 pontos toda semana com apenas 14 jogos? Você já imaginou ter em mãos um sistema onde ele vai calcular quais são as melhores dezenas e te indicar quais números escolher para o próximo concurso e esses números terem uma probabilidade altíssima de serem sorteados e assim você ganhar em média R$ 2.500 a R$ 4.500 por semana? Você já imaginou viver da Lotofácil utilizando uma ferramenta que possui diversas funcionalidades e pode te proporcionar momentos incríveis só pelo simples fato de você usar a ferramenta e conseguir invadir a brecha que existe dentro da Lotofácil? Imagine como seria você poder conferir o resultado de apenas 14 jogos e ver que dentre eles tem pelo menos um bilhete premiado com 14 pontos. Você já imaginou quando as pessoas começarem a perguntar como você está ganhando dinheiro e você simplesmente dizer, eu sou um apostador profissional e eu encontrei uma brecha na lotofácil Fácil e ganho dinheiro toda semana com apenas 14 jogos. Eu quero deixar bem claro nesse vídeo que nós não vendemos sorte. Nós vendemos uma ferramenta que irá te auxiliar na escolha de quais dezenas escolher como também aquelas que você não deve escolher para seus jogos. Esse sistema é exatamente para aquelas pessoas que querem dar uma guinada na sua vida financeira, que possuem um sonho a ser realizado e não veem outro meio se não obter uma premiação através da loteria você talvez deve estar se perguntando se o sistema é tão bom assim porque a gente mesmo não joga e a gente ganha o nosso próprio dinheiro ao invés de estar tentando vender uma plataforma somos nós que fazemos essa pergunta para você quem disse que a gente não joga? quem disse que a gente não ganha? a gente não só joga como também ganha e pelo fato da gente ganhar queremos te mostrar que você também pode queremos mostrar para você que esta plataforma pode mudar tanto a sua vida como também a vida de todos aqueles que você ama, pois você pode apresentar para elas uma nova oportunidade de vida. Um novo método para se ganhar dinheiro. Não sei se você percebeu mas a tecnologia está avançando em uma velocidade avassaladora e por que não aplicar a tecnologia ao nosso favor? um algoritmo criado para entender como funciona o jogo da lotofácil e assim descobrir brechas no sistema e criar jogos com grandes possibilidades de acerto eu quero dizer para você caro apostador o pior cego é aquele que não quer ver nós queremos te dar uma plataforma completa com diversas funcionalidades por um valor irrisório que não te deixará mais pobre mas poderá te deixar muito mais bem estruturado também não estamos aqui para dizer que você vai ficar milionário utilizando a nossa plataforma estamos aqui para te dizer que a partir de hoje você irá parar de perder dinheiro com a lota fácil e garantimos veementemente que se você utilizar a nossa plataforma dinheiro algum você perderá no mínimo você dobrará o valor do seu investimento e se foi isso que você quer para a sua vida, continue assistindo esse vídeo que eu vou te mostrar por dentro como funciona a nossa plataforma. E assim você verá que tudo isso que eu estou falando é verdade. Acompanhe agora o que preparamos para que você saia da situação financeira que você está e realmente conquiste os sonhos que você almeja através do robô da loto após a compra você receberá dois e-mails, um e-mail informando sobre a compra e outro e-mail contendo o seu login e senha, então vamos colocar aqui o login e senha para que a gente possa ter acesso à plataforma, perceba que eu já coloquei o meu login e agora eu vou colocar a minha senha, e, em seguida nós iremos clicar em entrar, fazendo isso a gente já vai conseguir entrar dentro do sistema perceba que a nossa plataforma tem diversas funcionalidades onde você vai poder escolher qual é a funcionalidade que mais se enquadra para o seu perfil todas as funcionalidades do sistema são otimizadas para acertar o maior número de bilhetes inclusive 14 pontos onde aqui você vai poder escolher qual a funcionalidade mais se enquadra com o seu perfil tá bom a plataforma é muito fácil de mexer Inclusive eu vou testar agora algumas funcionalidades para que você veja por dentro e comprove que tudo isso que eu estou falando é verdade Então vamos para a primeira funcionalidade, vamos clicar em criar jogos Nessa primeira funcionalidade é muito simples, basta você escolher seis números para incluir nos seus jogos Então vamos escolher aqui algumas dezenas eu vou escolher de forma aleatória só para a gente fazer um teste. Tá? Na segunda etapa, nós iremos agora escolher seis números ímpares para que a gente inclua nos nossos jogos. Vou escolher aqui seis números e clicar agora em criar apostas. Fazendo isso, perceba que o sistema já gerou os jogos para você. Agora vamos mostrar aqui outra funcionalidade. Novamente, nós iremos clicar em criar jogos. Nessa funcionalidade, nós iremos fazer o inverso, iremos escolher agora quatro números ímpares para que seja excluído dos nossos jogos. Então vamos escolher aqui de forma aleatória só a caráter de teste. E clicando em criar jogos, o sistema vai calcular e ver quais são as melhores possibilidades. Então ele vai te dar uma sequência de jogos prontos. Um diferencial da nossa plataforma é que você pode imprimir os seus jogos. Ao invés de você estar passando os bilhetes né, manualmente, você pode imprimir os seus jogos. Você pode salvar, exportar para o Excel, entre outras funcionalidades. Vamos ver agora mais uma funcionalidade. Essa aqui é o R5. Você vai escolher 5 dezenas, dentre as 25, para você retirar dos seus jogos. Tá? Você errando as 5 dezenas, você vai acertar 14 pontos de certeza. Então vamos clicar aqui em gerar apostas e vai dar para você uma sequência de jogo pronto, tá bom? Perceba que ele já te dá uma estimativa de acerto, tá? Então vamos lá. A próxima função é o R7. Você vai escolher 7 números para retirar das suas apostas e em seguida, você vai clicar em gerar jogos é basicamente o R5 só que ao invés de ser 5 você vai escolher agora 7 e ele vai te dar um número bem reduzido de jogos onde você vai economizar e obter digamos assim as mesmas chances que você tivesse jogado muitos jogos então então ele gerou esses jogos aqui, onde você vai estar passando esses jogos para os cartões Ou apenas imprimindo eles e indo na lotérica fazer o seu jogo Mas o queridinho é esse aqui, ó, o fechamento então vamos clicar aqui em criar jogos e através do fechamento, pelo menos o que eu mais gosto é de utilizar essa funcionalidade aqui. Onde a gente vai poder fazer um fechamento com 20 dezenas para acertar 14 pontos com apenas 14 jogos. O interessante é que você pode deixar que o sistema escolha clicando em palpite ou você pode escolher as dezenas que mais lhe apraz as dezenas que você achar interessante jogar você pode estar escolhendo tá? se você digamos assim não tenha muita desenvoltura em escolher você pode clicar em palpite então o sistema vai te dar um palpite onde você vai é, escolher qual é o palpite mais interessante para você. Em seguida, você pode clicar em criar jogos. Nisso, o sistema gerou 14 jogos, onde vai te proporcionar 14 pontos em pelo menos um bilhete, fora os outros bilhetes que dá com 11, 12 e 13. Você pode imprimir a cartela, salvar o jogo, exportar para o Excel, enfim, são diversas as funcionalidades. Para você se basear quais dezenas escolher e as que não escolher, temos aqui o rastreador de tendências. Com ele você vai poder ter uma noção de quais dezenas estão saindo mais... Quais são as dezenas promissoras para o próximo concurso. Você pode acompanhar até os 100 últimos concursos. Ou seja, em 100 concursos anteriores você tem como calcular quais são as dezenas que mais saíram. Enfim, são diversas as funcionalidades onde vai fazer com que você potencialize cada vez mais as suas chances de acertar 14 e até 15 pontos na Lota Fácil. Eu quero dizer para você que o nosso sistema não para por aqui. A cada semana aparece uma nova funcionalidade, nós estamos sempre atualizando o nosso sistema e aperfeiçoando o mesmo para que realmente surta efeito na sua vida, na vida de todos aqueles que acreditam na gente e confiam no nosso trabalho. Então meu amigo, não perca tempo, adquira já sua licença, é vitalícia, o pagamento é único e você terá direito a todas as atualizações. Queremos agradecer por ter assistido esse vídeo até aqui e queremos dizer também que estamos aguardando a sua compra. Um forte abraço e até mais!